Estou dando assim, uma, uma base, por que, que eu parti sempre desse absoluto pra, na, na vida, para analisar as coisas? Porque quem parte do relativo, ele sente a indisposição, ele vai tentar tirar a indisposição Ele pensa que é dele Ele fala assim, não, mas se eu sou religioso, Deus vai ter que... Não é possível, o coroto é leproso Essa indisposiçãozinha aqui, deve resolver de letra E fica lá, mentalizando, gasta energia mental é, surge um monte de problema todo aí ele quer o que? ele quer a cura só que ele não sabe como trabalhar com isso né? quando nós trabalhamos com o absoluto ele vai deixar de aceitar que aquela condição era dele certo? para descobrir que é impossível ser dele não é só descobrir que não é dele pela palavra, é impossível ser dele isso Se for dele, toda a Bíblia é mentirosa né? Não é só um chegar aqui e falar é, A experiência é assim A Bíblia inteira é mentirosa Porque se eu, o Senhor, mudo, Deus é onipresente Então, o que, que significa a palavra onipresença? Que é a presença única, global Está aqui também Essa presença aí, está aqui Então, o que, que significa? Todo esse lugar em que nós estamos aqui Ele é imutável Você Concorda ou não? Tem que ser imutável? Se o absoluto for imutável? Concorda ou não? Agora eu pergunto o seguinte E foi quando foi construída essa casa que Mudou alguma coisa aqui? Mudou ou mudou? Não As pessoas acham que mudou, não acham? Se alguém olhasse isso aqui, por exemplo 500 anos atrás e disse hoje Ou quando alguém assiste um filme é da época do Cleópatra lá, de o, a civilização daquela época que é de hoje, não acho que mudou alguma coisa? Não, mudou. Mudou, né? Agora, mudou onde no absoluto? Onde é que mudou? Na é? parede. Houve uma mudança, não houve? Qualquer filme histórico vai revelar que houve uma mudança. Onde que está essa mudança? Alguém pensou nisso até hoje? Se no absoluto que é presente, se não está tendo mudança, onde está ocorrendo essa mudança? É na mente humana. É só na mente humana que tem esse negócio todo aí. Por isso que está na Bíblia, lá em Isaías, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, disse o Senhor. Porque o pensamento absoluto, ele está sempre constante. O pensamento do mortal está sempre mudando. Quando nós deixamos de nos identificar com os pensamentos humanos, ao mesmo tempo que aceitamos que a mente do absoluto tem, obrigatoriamente, que ser a nossa mente, né? o que está acontecendo com a nossa, com a nossa existência? Nós estamos anulando o que é transitório da nossa existência. Deu para entender? Se, por exemplo, aqui, a pessoa, na aparência, vamos supor, estivesse... Vamos dar um exemplo banal. Né? A pessoa está com gripe, está com a febre está em, está em ascensão. Aí ela descobre que existe um eu absoluto no lugar que ela está, que é imutável e que, não, por ser imutável, não pode ter tido um, um começo de, de febre ou coisa parecida e, muito menos, aquilo pode estar piorando ou diminuindo. Então, a, o que eu quero que a pessoa observe é o seguinte, que a pessoa é obrigada, para fazer esse raciocínio aqui, a deixar de seguir a linha normal do pensamento mortal que era onde estava acontecendo a mudança. Deu para entender? Não deu, não é? Vamos resumir aqui. ó. ó. Mente absoluta. Estou fazendo uma preparação aqui para explicar esse texto aqui. Que esse texto, ó conhecimento, sabedoria e entendimento, ele tem quatro páginas, eu recomendo que, que todo mundo deixe na cabeceira, que vai ensinar como a pessoa fazer é, uma cura espiritual no mais alto nível, nome é. Nome é... É. é conhecimento, sabedoria e entendimento, o que, que, que não tem aí? Eu tenho Deixa eu vou te dar um, um, uma explicaçãozinha rápida sobre a, essa questão de mente do absoluto e mente pessoal Para poder entender o que eu estava explicando lá A mente do absoluto, que é a mente divina Ela é onipresente todas as ideias que existem no universo Pertencem a essa mente divina e dela não sai Então cada um de nós é uma ideia desta mente do absoluto Cada um está aqui porque o absoluto se manifestou e falou assim, aquele ser de mim mesmo vai surgir. Vai surgir uma forma de expressão, não é que nasceu. Quer dizer, quando, o absoluto, quando nós estamos aqui, porque uma mente superior inventou de si mesmo que nós iríamos existir. É diferente da mente pessoal Não tem uma mente pessoal A pessoa pode a Mente pessoal o que quer. É? A pessoa fala assim Ah, eu Eu, eu gosto de filme de De, de Ele está usando a mente pessoal dele. Ele não usou essa mente Para se lançar no universo Sabe? Então Quando há uma expressão divina É a mente do absoluto que funciona Certo? Então a mente do absoluto que resolveu? Resolveu lançar o universo De quê? De verbo por isso que está na Bíblia, o princípio era o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que, que significa? O verbo, que é o absoluto, resolveu se expressar. O que, que, que aconteceu nesse, nesse instante? Nós passamos a existir. De forma absoluta. Então, esse é o ser que está aqui, sendo cada um de nós. Eu sempre falo que essa aparência visível aqui, é tão parecido com o nosso quanto uma abóbora Sabe? Não tem nada a ver isso aqui que se enxerga da nossa existência Por quê? Porque o que o absoluto projetou para ser cada um de nós É uma expressão de si próprio, imutável, que é a sua natureza Sabe? Então, o absoluto ele é imutável Ele bolou projetar um universo Nós fazemos parte dele que estamos aqui O que, que significa? Que nós fazemos parte da mente do absoluto, de uma ideia imutável e constante. Então, o absoluto enxerga a gente sempre igualzinho. Como é que ele enxerga? É o Cristo. Querido? O que é o Cristo? É a emanação, luz, né? divina. Tá. O que é a mente pessoal? A mente pessoal é um conceito que o ser humano faz desse Cristo que é ele próprio, eu sempre dou um exemplo de um, de um caso que a pessoa fica assim, meu pai por exemplo, é, vamos dizer, 50 anos, 80 anos, 80 anos né? aí o pai já está lá, com quase 100 anos de idade, ele está com 20 e poucos anos, sei lá, aí, aparece uma pessoa de idade, e fala assim, olha lá seu pai, fica lá, como é que ele sabe, não é, não sei se é, ele não conhece o pai dele pela aparência se, Mesmo que tenha visto quando era criança né, Se ficou 80 anos à distância Vai ter que provar com algum documento que é o pai que ele poder abraçar ali Senão ele não for na abraça, né? Aprovou, ah, postou um documento Aí é aquela mesma pessoa que estava ali Eu quero que vocês entendam o seguinte Quando ele viu quando era criança O pai com 20 anos ou viu com 100 Aquela aparência As duas aparências são ilusórias do mesmo ser Não é o mesmo ser? Se alguém ficar sem me ver aqui, 50 anos Daqui a 50 anos eu chego aqui Ninguém vai saber como é que eu vou estar nessa aparência Mas é o mesmo ser que está aqui falando tá? Esse ser absoluto Que é o Cristo Que é o ser real nosso Bolado, projetado Pela mente do absoluto Está tá muito corrido? Ou está dando para entender? Está dando? Bom então essa mente do absoluto, quando ele resolveu se expressar e, e jogou o universo aí, com cada um de nós, ele, ele, foi, ele fez isso de forma absoluta. Onde cada um de nós, segundo essa mente dele, é imagem e de semelhança dele, ou perfeição absoluta. O que significa isso? Que atualmente existe algo ligado ao nosso ser que é Perfeição absoluta. Porque esta idealização, desta mente, não pode ser anulada, porque ela é eternamente a mesma.